Oh, meu nome é Francis Freitas, eu moro aqui em BH, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. É, eu trabalho há mais de cinco anos já com marketing digital. Olha, o computador e a internet são as minhas principais fontes de trabalho, né? Então eu uso diariamente. Então, eu uso oito horas por dia aqui no trabalho, em casa também, então eu estou sempre é, conectado. Né? Ah, eu me considero somente é, usuário mesmo. Só chego lá, trabalho e tal, não, não, não me aprofundo muito é, na, nas ferramentas, nos sistemas operacionais, não, somente como usuário mesmo. É, como eu disse, é, eu trabalho com todas, como eu trabalho com marketing digital, todas as ferramentas que eu utilizo para trabalhar, elas estão online. E como eu trabalho também muito com, com clientes externos, eu acabei é, migrando do uso do Word, do Excel, do PowerPoint, dos tradicionais, do Windows, para o Drive, porque é uma forma mais interessante para você compartilhar em tempo real com os clientes. Então, desde que eu fiz isso, eu trabalho 100% das minhas atividades, são online. Eu utilizo o Zubuntu, acho que é 16. Ó, oh, na verdade, é, eu entrei para essa empresa que eu tô hoje. E aí eu gosto de brincar que eu fui tipo uma cobaia, né, eles me testaram, eles pediram pra eu testar, eu sempre fui uma usuária de Windows a vida inteira me colocaram para testar o Linux para eu é, experimentar já que as minhas atividades eram todas online para saber se ia ter alguma diferença, beleza no início, lógico, que eu tive algum estranhamento porque no Windows botão ah, iniciar, as coisas aqui no lado de baixo e o que eu peguei era no lado de cima, eu ficava um pouco confusa é, no início eu estranhei também que as fontes eram muito diferentes, por exemplo, fontes do Google, do Firefox e tal, eram diferentes, isso me incomodou também. Mas assim, deu uma, duas semanas, é, eu já me, me acostumei. Então, tanto é que quando eu ia usar o meu computador em casa, que era o Windows, eu tinha essa mesma estranheza. Eu já ia em cima, e no Windows, ia embaixo, mas assim, é um processo muito... É, então, hoje em dia, eu já estou, acho que seis meses trabalhando com o Linux e pra mim não, não tem diferença mesmo, entendeu? É realmente, eu chego no computador, faço as coisas na ferramenta online e nem percebo se é Linux, se é Windows, se é Apple, enfim. Uma das coisas que eu reparei né, na diferença entre Windows e Linux foi que o Linux não trava. E eu estou usando há seis meses já e eu percebi que não tem mais esse negócio de travar o computador, fechar a aba, ter que reiniciar tal. Isso não acontece mais no Linux, no meu computador de casa, no Windows ainda acontece. E uma coisa que eu reparei também que eu achei muito interessante que ele é que ele é muito rápido. Então, por exemplo, você liga e aperta lá para ligar. Do, dois segundos ele foi lá e ligou para desligar também e no Windows não você aperta vai fica rodando atualizando enfim então essas foram as principais diferenças que eu percebi na né, diferença aí de Linux e Windows que me agradaram né mas eu não sou uma usuária muito é, exigente né então eu percebi acho que eu percebi pouca coisa né mas são coisas que pra mim faz, fizeram diferença Ah, no, no início foi um pouquinho difícil, né porque é, era realmente muito diferente, mas questão de usabilidade, então eu tive muito suporte aqui na empresa que eu trabalho, então toda hora eu falava, alguém, socorro, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Ah, uma coisa também que eu acho que eu senti a diferença, acho que é um ponto mais negativo em relação ao Windows, por exemplo, quando eu fui baixar o Spotify. O Spotify, quando eu fui baixar, no Windows, você simplesmente vai lá, faz um download e ele está instalado. Aí eu fui fazer esse mesmo procedimento no Linux, aí eu não consegui sozinha, porque você só, simplesmente não faz o download e instala. Você tem que programar um pouquinho, aí eu tive que pedir auxílio para fazer isso, né? Mas no mais, é, é, eu tive esse auxílio, só essa questão aí do Spotify que, que, que eu percebi que... Talvez uma pessoa que for fazer esse processo sozinha possa sentir um pouquinho de, de, de dificuldade, mas nada que se procurar na internet também, né? você não descubra como fazer. Oh, como eu disse, eu não sou um usuário muito exigente, né? então eu vou lá e trabalho com o que eu tenho, mas com essa mudança aí de, dos dois, é, até usando outros sistemas também, eu percebi que tem que ter pra mim é, rapidez né, de fazer as coisas, de abrir os programas, de ligar, de desligar. Eu percebi que o Linux também não tem aquele monte de atualização que o Windows tem, que às vezes você perde horas lá do seu trabalho porque o Windows tá atualizando. O é, que mais? Acho que é só isso. Que eu, que eu, pra mim, é porque, como eu não sou muito exigente, pra mim tem que ter rapidez. Eu não ligo, eu particularmente não ligo muito pra, pra, pra layout, pra design, eu adapto pra, pra qualquer coisa, porque eu sempre trabalho em ferramentas, eu não uso muito em si o sistema operacional. Não, eu acho é, é, que vale a pena comentar. Que, que as pessoas como eu, né, tinham muito receio de mudar, achando que ia ser muito ruim, que eu não ia conseguir trabalhar, enfim, eu coloquei vários empecilhos e quando você realmente começa a usar, você vê que é quase a mesma coisa e é muito vantajoso para as empresas, porque é uma ferramenta, é, é, eu posso falar que é gratuita, é uma ferramenta gratuita, então é... Ela contribui muito nesse aspecto, não só para empresas mesmo, talvez se todos os computadores viessem com Linux, o valor diminuiria, enfim, eu não sei muito dessa área, mas é, eu recomendo, vale a pena é, tentar migrar. Bacana. é isso aí. <risos> Obrigada.